Oi amigos, hoje eu vou fazer um unboxing sincero Desse cara aqui. Só que pra quem não sabe É uma televisão que eu comprei Não, não é nada disso Isso aqui só que é um teclado Gamer Bem gay Porque tem RGB, é colorido E eu comprei esse por ser o mais gay de todos A gente vai estar tá fazendo vários testes aqui Com os jogos mais jogados Do momento, tá? Comparando um teclado normal bosta Que é o que eu tenho ali Com um teclado gamer Gay Gay-mer Me gay me -er. Gamer Eu comprei isso aqui pela internet E chegou Fazem le-le Literalmente 3 dias. Fazem literalmente 3 dias que chegaram. E eu tô com isso fechado. Porque eu queria gravar o unboxing. Só que. O microfone não tava comigo. Tava com um amigo emprestado. E eu não podia gravar sem o microfone, né? Eu tô há 3 dias na ansiedade de abrir essa merda. E não podendo porque eu queria que fosse realmente sincero esse unboxing. E é isso. Temos Plásticos Gamer Plásticos Gamer consistem para o aumento de FPS Você deixa assim, na verdade é um protetor cervical durante o jogo Pra você não se machucar ou nada do tipo Então você vai poder ter movimentos bruscos na hora do game Gostei bastante Mais plásticos, esse aqui é aquela mofada de cabeça que vem na cadeira gamer também. Caso você queira substituir aquela por uma transparente, você pode. Então você coloca. Mas eu não tenho uma cadeira gamer, então então eu não vou não vou usar. Olha só, bem gamer, bem gamer. Esse aqui é o teclado que eu comprei, que eu comprei, eu não tô conseguindo falar direito hoje, eu não sei porquê Pero vamos assim, se hablar muito bien chicos e chicas Esse é o teclado que eu comprei Nossa, eu falei errado de novo velho, não foi de propósito, eu juro Esse é o teclado que eu comprei A marca dele é Revit, Revit Gamer, Revit Gaming Revit Gaming É a mesma do meu pad E eu pesquisei e eu gostei bastante desse teclado aqui ó. O preço dele é bom Teclado mecânico RGB, com certeza é o que eu queria Gay é a caixa é bonita Já gostei da caixa Dentro da caixa tem outra caixa, como sempre é, eu devia falar modelo do teclado? Modelo do teclado HVKB366L Tá? Pra quem quiser aí pesquisar Eu não sou patrocinado pela Revit Mas se quiser patrocinar a Revit Eu já tenho o teclado e o mousepad, tá? Então você não precisaria me dar tantas coisas assim Sei lá, só alguns produtos assim pra eu testar também Menos o teclado e o mousepad que eu já tenho, né? Gostei da segurança, que inclusive é muito difícil de abrir <risos> Manuário de usuário Manual de usuário Teclas, teclas Ninguém lê manual de teclado, Revit Desculpa Calma, talvez eu precise Porque eu preciso ver como acende as luzes, né? Deixa isso aqui do lado por enquanto Vem com essas espumas aqui Bonitas ASMR de espumas Agora eu vou estar apertando as espumas No seu ouvido Bom, vamos ao que interessa, que é o teclado, velho. Ele não é RGB, como prometeram. Quer dizer, eu acho que é, mas... Só quando tá ligado, né? Eu não entendo muito bem. Entrada USB, gostei bastante. Já fazem uns anos que é USB a entrada. Eu gostava mais da antiga, que era colorida. Achava que tinha um design mais legal. Todas as teclas são anti ghost. Anti-ghosting? Todas as teclas são anti-ghosting. Eu não sei o que isso significa, pra ser sincero. A SMR de teclado agora é, parece bom. As teclas saem, ó. Acabei de arrancar uma tecla aqui. Deixa eu fazer um negócio legal aqui. É. <risos> Bom, pra testar se as teclas saíram direito, eu escrevi. Q. Parece mais um eu. Eu ia escrever a P81, mas. Não ia dar certo muito bem. Bom, as teclas saem perfeitamente. Eu vou ter que colocar elas de novo agora, vai demorar um tempo. Mas tá aqui, as teclas saem perfeitamente. Ô, João! Ah. João! Ah. Vem ver, escrevi cu no teclado. <risos> Chega aí, vem ver. Meu Deus, é difícil você recolocar as teclas porque você meio que esquece onde elas ficam Eu tive que pegar outro teclado que eu já uso para comparar as teclas, para recolocar porque tá muito difícil para mim Inclusive esse teclado é o que eu uso, que eu sempre usei, acho que faz uns 5 anos Ele é sem fio, normal, da Microsoft, não é gay, não tem RGB, funciona muito bem também mas eu senti que tava na hora de entrar mais com tudo no mundo dos games. Bom, aqui vai o E. Ah, oh, muito mais fácil. Eu devia ter feito isso há muito tempo atrás. A gente vai começar a fazer agora uns testes muito sérios de benchmarking com os jogos mais jogados da atualidade para ver se realmente um teclado gamer RGB com luzes e mecânico e que faz um som muito mais alto do que o normal te dá mais FPS, melhor jogabilidade, e te deixa mais descolado, então vamos vamo lá, vamos lá ver se isso acontece mesmo. Eu sou muito bom nesse jogo, se eu quiser. Se eu quiser, posso ficar aqui eternamente, ainda mais com um teclado desses, cara.